Aí galera, aqui Fred 04, Mundo Livre, S.A. do Nordeste, para defender para todo o Brasil convocar dia 15 e 17 também, de abril, vamos estar nas ruas, porque a gente tem que manter as conquistas e avançar cada vez mais.